Hoje é o dia de dar um fim nisso tudo. Para quem não sabe, o banco da cidade foi roubado e com isso todos os moradores da cidade estão passando aperto há mais de duas semanas. Tá tudo horrível e como um cidadão da cidade e que quer o bem dela, eu decidi me arriscar hoje para resolver esse problema. E o pior de tudo é que eu descobri quem foi a pessoa que roubou o banco. Eu descobri a pessoa responsável pela loja de Bad Rocks. Eu tive que denunciar ela. Agora, se você quer saber quem é essa pessoa e o que aconteceu com ela, é muito importante que você se inscreva e veja o vídeo até o final. <risos> Bom dia, tudo bom com vocês? Para quem perguntou, para mim não tá muito não, tô gripado. Dá para perceber na minha voz? Qual forma de pegar aqui na minha mochilinha uma câmera X. Tirei uma foto dos seis. Seguinte, gente. Hoje, no nosso vídeo de Minecraft Utopia, coisas irão acontecer. Eu vou remover essa bodega. Na realidade, eu quero remover essa bodega. É que atualmente eu tô lendo os comentários dos vídeos e vocês falaram que tem uma TNT chamada Death Ray Ray. Essa daqui. Para fazer ela, eu preciso de 20 TNTs normais, 5 TNTs, 5 TNTs e uma dinamite. Fazendo as contas, dá mais de 126 TNTs. É TNT demais, eu não tenho tudo isso. Tem que falar que vocês falaram que, além de quebrar a bedrock, ela vai quebrar uma área. Ela quebra qualquer bloco mesmo. Isso é um problema. Boa tarde. Mas então, no nosso vídeo de hoje de Minecraft Utopia, eu tenho muitas coisas a fazer. Eu quero lançar o Lajota Investigações. Pra ser sincero, já tem três vídeos que eu venho tentando investigar as pessoas e às vezes dá certo, às vezes não. Eu tô tentando descobrir uma coisa. Pra você que não tá ligado, aquele ali é o banco da cidade. E boa tarde. Aconteceu uma coisa muito interessante nele nos últimos dias. Que foi o seguinte. Boa tarde. Roubaram o banco da cidade. Meio que agora o banco se tornou praticamente inútil. Boa tarde. E com isso... Ninguém consegue fazer nada. Tendo uma porta travada com bicho feio ali, todos os caixas travados e também todos os caixas pra gente receber tão travados. Eu tava dando uma olhada aqui e apareceu uma fanart bem legal. É que outro dia eu peguei a minha boia de Flamingo, que pra quem tá ligado com ela consigo conseguiu nadar no ar. E eu comecei a nadar no ar. O Pedrux colocou uma corrente que ele achou no mod comigo e a gente ficou brincando de soltar pipa. Fizeram até uma fanart, olha que legal. <risos> Boa tarde. Agora, o rolê em questão é a loja do Pedrux. Eu, eu vim aqui porque eu queria olhar uma coisa. Toda semana o Pedrux vinha reclamar comigo que tinha bedrock na na frente da loja dele, mas agora não tem. Eu tô começando a suspeitar que talvez seja o Pedro X a pessoa que tem aquela loja de bedrock legal. Mas o problema é que eu já espionei o Pedro X diversas vezes e não achei nada. Eu tenho um plano, eu vou chamar ele para conversar e eu vou ver o que eu consigo a partir daí. Só que antes eu tive uma simples ideia. Oi, Hacker, tudo bom? Quanto você cobra para me falar quem comprou a pequena de bedrock da loja? Oi, Ô, amigão. Oi, sem é sucesso, eu diria. Mas tudo bem. Deixa eu entrar aqui na delegacia. E você se sente seguro na cidade? Espero que sim. Se tiver algo para contar, me avise. Nada novo, né? Tá, tudo bem. Eu queria ver se havia mudado alguma coisa aqui. Vai que a gente tinha alguma coisa, alguma informação nova, alguma novidade, algo que pudesse nos dar uma luz. Bom, de qualquer forma, a gente já tá aqui. Vamos aproveitar e vamos pra casa do Pedro falar com ele. Vai que eu descubro alguma coisa importante. Mano, tem um rio de lava aqui na ponte do Pedro, né, mano? Aqui embaixo. Tô ouvindo esse barulho aqui estranho. De qualquer forma, ó, a casa arrumou e não tem mais polícia aqui, ó. Ele tá ali dentro. Vamos falar com ele. Na real, vamos fazer ele aparecer. YouTube, YouTube, YouTube. O que, que você é? tá fazendo aí? Te sumonando, uai. Eu já tô aqui. Mas, mas para cá funcionou, você virou para cá. Você bate você e só faz esse barulho de ah, gato. É porque eu tenho um bagulho de gato. se eu bato você, eu fico lento, né? Não fico? Fica, é, bati. Isso, isso, não, já bati, não tem graça. <risos> não tem graça. Seguinte, Pedro, eu vim falar com você para pedir dinheiro. Ué, como assim, dinheiro? Você tá ligado que o banco tá até agora fechado. Ninguém tem dinheiro mais in, aqui. In, então, mas assim, eu tenho um hambúrguer. Se eu tenho hambúrguer, mais pessoas têm. Então a sua loja tá vendendo, não tá? Tá. E você falou pra mais mim que ia dar 10% dos lucros dela, né? Então, a gente tem que conversar sobre esses 10%, LG. Ah. Acontece que assim, com isso antigo, 10% pra você até que Sairia um valor muito legal Só que agora, não sei se você tá ligado Mas eu fiz uma mega promoção de hambúrguer Sim. Então demora um pouco Pros 10% ser um valor legal Então, Imagina que, sei lá, a pessoa compra 10 hambúrguer, se tá. todos estão 1 um real Ela vai ganhar 10 reais, Sim. e 1% de 10 reais É 1 um real, então a cada 10 hambúrguer você só ganha uma moeda de ouro Nem de ouro, de cobre É, de cobre, de cobre, confundi Mas assim, eu vendi é. só 3 até agora Então tô meio ah, adiantado é meio, pra eu, você a parte tá. Tarde... De... <risos> oh, ó, já mais do que eu esperava. Tava pensando que você não ia me dar nada. Então lucro, lucro. Tô feliz. É, espera depois. Se, se para vou voltar o preço normal daqui uns dias, né? Se o Sim. negócio do banco for resolvido, aí eu volto a dar os 10% para você. Mas na verdade, ah, ó, cadê ah, os 10% sendo que você não me deu até agora os ovos para produzir os hambúrguer? Ué, não era só tu ir pegar? Onde que eu vou pegar? Na tua casa? Que casa um é? castelo? Eu não sei onde fica. Eu te mostro. Eu pensei que você sabia. Ó, oh, mas não, dá... Posso entrar? Pode. Dá, dá licença. Ó, oh, pode entrar, mano. Você em casa. Ah, pode crer. Oh, então, cara, eu queria, eu queria perguntar para você uma coisa, Pedro. Hum, eu passei na sua fala. loja e eu notei que aquelas bedrocks sumiram. As bedrocks? É, foi verdade. Eu tirei elas, eu consegui tirar elas. Como você tirou elas? Olha, a pessoa que fez esse serviço para mim falou para mim deixar em sigilo, né? Então eu, eu não posso falar. Tá. Então não foi você. Você não, tu, não tratou uma pessoa para tirar hum, para ti. Impossível fazer isso, porque pelo que eu sei, o único jeito de tirar bedrock ou é bugando tudo ou é com aquela picareta lá que alguém comprou. Hum, então não foi tu que comprou ela, no caso. LG, é. você sabe que eu pego empréstimo com você, cara. Eu não tenho é. dinheiro para aquela picareta, aquela picareta era mil reais. Tá, então tem um problema. Eu quero descobrir quem fez isso, Pedro, eu quero descobrir e denunciar. Porque enquanto essa pessoa não for presa, o banco da cidade não vai voltar a funcionar. E sem banco, sem dinheiro. E sem dinheiro, sem 10%. Exatamente, sem dinheiro, sem 10%. Mas olha, eu tenho um suspeito. Ele é assim, eu já tinha falado dele para você. Eu acho que é o Apu. Quando é. abriu aquela nova loja de bedrocks, eu comprei duas bedrocks e coloquei Cliquei duas bedrocks na porta da loja dele. Foi tu então? Foi. Então. É, não fiz eu... igual ele então, parto a loja e, sim e tudo, só que assim. Na real, você tampou tudo, porque só tinha dois blocos para tampar. Aí você tampou os dois. É, mas eu não tampei a máquina dele, né? A pessoa podia ah, justo, abrir justo, pela justo. janela. É. Mas o que eu fiz foi basicamente para ver se ele iria quebrar aquilo. Tá, eu ainda não Pedrox. cheguei a ver se eu consigo pegar ele quebrando a, os negócios, mas o único jeito, se eu não me engano, fora o jeito que eu fiz, é com a picareta de bedrock. Cara, eu acho que a gente meio que se tornou aliados nessa, porque meio que eu também comprei duas bedrock, com o hum. mesmo propósito. Só que eu não recebi elas ainda. Você não recebeu? Sim, a loja tá trancada há um bom tempo e eu não recebi. Eu tô pensando no seguinte, se o Apu vier falar comigo então, eu, eu, eu tenho minhas câmeras, eu, eu vou seguir ele, eu vou ver se ele entra na loja pra ou tirar essas bedrocks que você colocou, ou pra fazer a minha entrega. Eu vou seguir ele e assim eu posso descobrir se realmente é ele ou um não. Exatamente. É, era isso que eu queria, porque, pensa, o jeito que eu fiz é um jeito muito secreto, quase ninguém saberia disso. E o único jeito seria com a picareta de bedrock mesmo. Mano, se ele for fazer isso, ele na hora vai quebrar essa, esse negócio. Ele vai até, ele vai até achar doido, ele vai falar, a ah, uma pessoa colocou minhas próprias bedrocks aqui e ele vai quebrar seco é, nem vai perceber. Na cabeça dele ele só tá ganhando dinheiro com isso, né? Sim. Bom, isso já esclarece, isso já esclarece muitas dúvidas minhas. O único problema, Pedrux, não tem como você passar o contato de quem quebrou só sua mesmo é que eu pensei em quebrar a da minha casa e só dar com o TNT. Olha, eu não posso falar quem fez ou quem não fez, mas quem quebrou minhas bedrocks trabalha em uma das lojas aqui do servidor. Ah, tá, já sei quem é então. Bom, Pedrux, como você pode ver, já tá ficando tarde, a gente tirei muitas dúvidas com você eu acho que eu vou esperar as coisas acontecer e vou investigar o Apu, mano. Tá, como você tá investigando, cuidado, hein? Tá bom, igualmente. Boa noite. <risos> tá bom. Agora, com tudo isso que o Pedro X falou, até que algumas coisas se encaixam e fazem sentido. O único problema é que acusar qualquer um pode acusar, provar é outros 500. Então eu vou ir atrás do Apu para resolver esse problema. Aí a gente vai saber de uma vez por todas. É isso que eu falaria se o Apu não tivesse acabado de vir aqui. Sim, na hora que eu saí do Pedro, X, ele veio para cá. Eu vou mostrar para vocês como foi É surpresa. Toque, toque, toque. Oi, toque. Po pode entrar, pode entrar. Posso entrar? Posso entrar? Pode. <risos> e aí, Lajota, como é que você tá, mano? Você tá bem? Não, eu tô meio doente, mano. Tava lavando essas cachorradas aqui. Eu tô gripado agora. Oxi, mano, você sabe que depois de dar banho nos cachorros, você tem que. Tem que. Tem que tomar banho também, né, mano? Sei lá, velho. Mato ali, pô. Dá um cheiro aqui no subaco. Não, não não, não, não. Mas e aí, mas, mano, eu é, mas a é aí, mas Na realidade, eu vim falar contigo uma parada mais séria. Hum, eu gosto de seriedade. Pode falar. O que você tem a dizer sobre este. Item. Como tu tem isso? Então, digamos que eu tenha. Ó, você mandou isso aqui para todo mundo, calma. Tá, sim, eu, eu lembro dessa foto que tu tava vendendo o ovo do dragão, mas e aí? Esse ovo. Exatamente, esse exato ovo, pera. É esse ah, ovo. Mas, calma aí, mas esse ovo aqui é falso, você sabe, né? Tá. Ah, e como você fez ele? Como você conseguiu? Informação, leva informação. Como você conseguiu primeiro, porque era do Delete. Não, não, não, não, eu faço as perguntas aqui. Como você conseguiu? E o que você vai me oferecer para eu falar, então? Nada, é um ovo falso. Isso aqui é só uma escultura de ovo, não vale nada, LG. É, mas agora é minha. <risos> aqui, não, seu ladrão. ladrão. <risos> Ó, eu simplesmente fiz ela pagar um dinheiro e depois eu dei pro pre... de presente pro o Delete para formar uma aliança com ele, sabe? Pera aí, então você, vende, você deu de presente pro Delete, você não vendeu para ele, né? Não, não vendi, eu dei de presente. Curioso, digamos que eu consegui isso aqui. Só assim, eu só precisava saber o porquê que tinha esse item, quem fez ele e o que, que tem a ver com tudo. Tá, eu curioso, que, curioso. Ele é só uma fonte de dinheiro, na realidade ele não tem a ver com nada. Eu só fiz ah, pagar tá. dinheiro e eu fiz com o Teasel, o um modzinho lá de, de, de quebrar os blocos, sabe? Sim, sim. Não, entendi, mano. não Beleza, então, eu só queria ver isso mesmo, velho. Era só, pra é, só uma saúde. dúvida, o Delete hum. sabe que você roubou isso dele? Não. E é para ele saber? Não, isso tem que ficar só entre nós. Uhum, tá me devendo uma, hein Tchau Pô, é muito pai a ficar gripado, né Mas fazer o quê? Melhor as lajota né Agora, por que o Apu tá roubando pessoas? E por que ele tá mexendo com itens ilegais? Bom, o Pedro que já me denunciou a Apu algumas vezes E eu acho que eu vou aproveitar a situação que ele tá todo suspeito E eu vou investigar ele Só que eu preciso me trocar pra isso Vou tirar minha bota de gato que faz barulho Esconder tudo que eu tenho Até a minha carteira E eu vou pegar o cachecol do carlinho Pronto, agora eu estou invisível Agora vamos ser espia ele porque eu acho que alguma coisa ele tem. E eu quero ver se ele é dono da loja de Bedrock. Tá, já tá ficando de noite. Eu decidi vir aqui na loja da Poki, mesmo invisível, e comprar papel. É cinco cobres, né? Eu tenho isso aqui. Pronto. Só pra poder tirar fotografias caso necessário, né? Então, Poki, obrigado. Desculpa não aparecer como cliente normal, né? Eu acho que como o apoio a dono dessa loja aqui, eu tô suspeitando muito dele. Eu vou ficar aqui espionando. Pra ser sincero, já é a terceira vez que eu espiono alguém. Só que as outras vezes não deu muito certo, então não foi pro ar, gente. Só que agora eu tô confiante. Eu tenho certeza que agora alguma coisa vai acontecer. Não tem tem alguém por aqui, tá bom. Vocês viram? Olha, tem alguém ali. Alguém com a picareta de bedrock. Tá indo pra cá. Nem ferrando que é o Apu. Mano, é o Apu. Eu não acredito. Onde ele tá indo? Deixa eu ir voando com a minha boia, porque daí ele não me vê, pelo menos. Ah, Peraí, ele ficou longe. Peraí, ele tá indo pro correio. Pra onde ele vai? Mano, eu não acredito. que Ele tá para pra minha base? Ele tá pra lá. Eu acho que ele tendo pra base dele agora. Se na minha caixa de correio tiver bedrock, a prova vai estar concluída. Eu vi ele com a picareta e muito mais. Nem. Ferrando. É o Apu. O Pedro que estava certo. Ele estava certo o tempo todo. Peraí, deixa eu entrar em casa. De deixa, eu, deixa eu olhar essas fotos que eu tenho aqui. Peraí. Tá bom, já tirei todas as minhas camuflagens loucas para ele não poder suspeitar caso ele venha para cá. Agora, por mais que eu não use muito segundos na minha casa, eu acho que agora vai ser uma hora útil. Vamos ver todas essas fotos. Bom, acho que a ordem das fotos já conta a história, né? Temos a primeira foto da picareta de Bad Rock na frente da loja de Bad Rock, da Bad Rock na mão da pessoa, do Apoio na loja dele que ele quebrou bad rock Mas eu não consegui mostrar muito bem, né? Mas tem mais uma foto dele na loja dele E ele indo até a loja dele pra quebrar bad rock Também temos uma foto dele no correio Entrando pra entregar a bad rock pra mim E a bad rock na minha casa Pra ser sincero, essas fotos não são as coisas Mais incriminadoras do mundo, mas É o melhor que eu consegui. Espero que a polícia aceite, vamos pra lá Pois é, né? Quem diria? De qualquer forma Vamos pegar aqui as nossas fotos que eu tava usando aqui pra mostruário E vamos levar pra delegacia o quanto antes Pode ser dia, pode ser noite nunca é tarde pra resolver os problemas da cidade. Eu não entendo, tipo, pra mim não faz sentido ser o Apu, porque ele nunca demonstrou tanto interesse por dinheiro ou, ou, sei lá, estragar a cidade. Então eu não consigo entender o porquê ele fez isso, mas as únicas provas que eu tenho são contra ele. E se isso de alguma forma for ajudar a cidade a voltar ao normal, ou resolver esse problema que seja, não tem problema. Eu sei que se tudo der certo aqui e ele for preso, eu vou visitar ele na cadeia. E eu vou conversar sobre, porque não é a primeira vez que o Apu se envolve com problemas com a cidade. E dá um não acabou do jeito que eu gostaria. Na realidade, eu vou voltar. Eu vou pedir pro xerife pra lá também. Tô investigando o roubo. Sim, eu sei, detive de roubos. Eu finalmente tenho informações sobre esse roubo. Vamos conversar? Se souber de algo, venha falar comigo. Tá, encontra na delegacia ao amanhecer. Tá bom, finalmente amanheceu. Agora a gente pode ir atrás do nosso grande objetivo: a grande denúncia da pessoa que tem a loja de Bad Rods. Olá, Jenny, tudo bom? Eu tenho uma reunião marcada com o xerife. Aonde eu posso ir? Basta seguir a sala atrás de mim, ele tá me esperando. Tá bom, muito obrigado. Dá licença aqui. Mano, olha que legal que delegacia ó. tem bebedouro, comida, mas com nossos caras comem bem legal aqui, né? Não tem muita gente aqui hoje, né? Bom, como dá pra ver, tá o detetive e tem a polícia lá, né? Bom, vamos entrar aqui na licença. Boa tarde. Olá, GDJ. Oi, policial, Holmes Oi, policial Antônia. Hoje eu vim aqui com um simples objetivo. Eu acredito que eu possivelmente descobri quem roubou o banco da cidade. E você tem provas disso? Sim, eu tenho provas e elas estão aqui comigo. A minha única dúvida é se essa pessoa realmente foi a pessoa que roubou o banco, Banco, que vê essas coisas ruins, o que vai acontecer com ela? Porque é uma pessoa que eu acho legal e eu não, não quero que ela se ferre. Ela terá de ser presa e pagar por todos os seus crimes. Bom, me parece algo justo. É, eu vou até fechar as persianas aqui, se me dá licença, que eu não queria que ninguém ouvisse essa conversa. Bom, a pessoa em questão que eu quero fazer a denúncia de hoje é o Apu. Eu encontrei ele agindo de forma suspeita, com várias denúncias de várias pessoas e vários comentários por aí, até que eu decidi seguir ele. Eu levei a minha câmera e basicamente eu tenho provas. Como você pode ver, senhor detetive, essa primeira foto aqui é dele com uma picareta de Bad Rock, seguido por ele com Bad Rock na mão. Após isso, eu segui ele. A loja basicamente estava trancada. Eu vi ele quebrando a loja, pegando as Bad Rocks e olhando os baús de encomenda isso, ele começou a caminhar para a loja dele. E como você pode ver, ele estava invisível. O único problema é que a invisibilidade dele acabou. E aqui nós temos essa foto dele correndo para a loja dele. Como você pode ver pelo céu da foto, o exato momento praticamente que ele entrou na loja de bedrock. Logo após isso, ele entrou na loja dele e quebrou uma bedrock que havia sido colocada na porta, mas eu não consegui fotografar. E aqui há uma foto provando que é ele. Digamos que eu armei uma cilada para ele e eu fui na loja dele e comprei duas bedrock. E depois que ele fez esse negócio na loja dele ele entrou na loja de novo, abriu os baús. Eu acho que ele pegou a Bad Rocks, né? E como mostra essa foto aqui, ele foi até o correio do Jaiminho. Logo após isso, eu corri pra minha casa o mais rápido possível e o que tinha na minha caixa de correio era isto daqui. Bad Rocks. Duas. Exatamente as duas que eu comprei. E o problema é que antes de sair o encontro do Apu, eu olhei a minha caixa de correio. Não tinha nada. E todo esse tempo que eu tava seguindo o Apu, só tinha eu e ele na cidade. Bom, o que vai acontecer daqui pra frente não é decisão minha, é de vocês, mas eu acredito que a minha a parte eu fiz. Eu vou deixar com vocês as fotos. Eu fiz cópias para mim, mas eu vou deixar com vocês. Tudo bem? Espero ter ajudado a cidade e que tudo volte ao normal. Agradeço sua cooperação, cidadão. Caso encerrado Ai, que alívio. Muito obrigado mesmo e desculpa qualquer coisa. Polícia Antória inicia o processo de prisão do Apu imediatamente. Chame reforços se necessário. Meu trabalho acabou por aqui. Bom, até a próxima, pessoal. Eu espero que isso realmente seja o melhor para a cidade e que eu não esteja errado. Espero poder visitar ele na cadeia e até a próxima.